Galera, algo histórico acaba de acontecer no CS, porque essa caixa acaba de bater recordes de preços. Detalhes, eu não tô falando de preços de cápsulas ou de caixas de skins souvenirs, né, aqueles pacotes de majors, não. Eu tô falando das caixas normais do CS que você consegue ganhar, dropar e jogando no final das partidas. Muita gente que era antiga no CS dropou muita caixa, eu mesmo fui ver, eu guardei umas caixas que eu fui dropando ao longo da meia vida aí jogando CSGO e deu mais de mil reais a minha coleçãozinha de caixas, por isso que eu comecei a investir em caixas recentemente e falar mais sobre caixas, cápsulas, adesivos porque esses são os investimentos multimilionários do CS cara, não são skins que você usa pra jogar, esses itens é difícil da noite pro dia eles dobrarem de preço, mas os adesivos, as cápsulas, as caixas são mais voláteis e eu queria dar uma rápida analisada do porquê que essa caixa hoje está custando 500 reais Cara, detalhe Alguém comprou essa caixa Quando ela valia menos de um real No comecinho dela, tá, ó Você poderia ter comprado essa caixa Por 20 centavos E hoje vender por quinhentos reais Eu não sei nem calcular a porcentagem de valorização disso partida já começou Precisamos de alguns espaços apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com essa partida Olha só pra isso <risos>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 primeira caixa do CS, cara, basicamente trouxe as skins que até hoje a galera ama, velho. Case Hardened, principalmente AK e Carambit. Case Hardened, que aparece logo aqui no final, cara, ó. Karambit Case Hardened. E claro, a AK Case Hardened, que pode vir aqui nessa caixa. E eu diria que esse é um dos principais motivos. Essa caixa hoje tá valendo 500 conto, mano. Bom, eu comprei uma weapon case há algum tempo atrás, paguei exatamente 334 reais. E galera, posso vender agora por 500, Já tô com 50% de valorização nessa caixa, muito bom, mano. Agora, eu tava pensando, não é muito sustentável uma caixa custar 500 conto. Toda vez que o cara vai abrir ela, além dos 12 reais ali da caixa, né, mano? Que acaba sendo irrisório perto esse preço da caixa. O cara tem que gastar 500 pila, meu irmão. E podem vir skins que custam pouquíssimo. Eu conheci um site novo, chama CSRoy.com Ele tenta calcular basicamente as caixas com melhor chance de retorno. E a weapon case, ela tá entre as piores, velho. Exatamente, porque ela é muito cara. Cara, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu acho que tem Muita gente que tem a esperança De conseguir pegar essa AK Na sua versão insana Que é a 661, é claro, né? E pô, se você pegar uma dessa, tanto faz você ter pagado 500 reais na caixa, né? Vamos combinar que Essa skin aqui é perfeita e é caríssima Hoje, uma AK case Harned Minimalware, tá vendendo por cerca de 50 mil dólares Infector New a gente já nem acha, né mano? Muito pra vender, mas já é mais de 100 mil dólares Um Infector New Pois bem, a minha conclusão com essa caixa é que eu quero descobrir qual vai ser a próxima Caixa do CS que vai custar 500 reais Pra tentar comprar ela bem baratinha Talvez ainda 10, 15 reais Eu só sei que eu vou dar uma pesquisada Cada vez maior a respeito de caixas E trazer um conteúdo pra vocês Porque olha, na moral, eu fiquei surpreso Em questão de um mês, mano, eu comprei a caixa por 300 E pouco, tá valendo 500 conto, velho Não acho que seja sustentável, acho que esse preço 500 reais, não é sustentável nem a pau Não tem gente pra pagar tanto assim Numa caixa, então eu estou com medo dela Cair de preço, mas eu decidi ter uma uma coleçãozinha de uma unidade de cada caixa que existe no CS, então eu vou sempre deixar uma dessa weapon case guardada quem sabe daqui a pouco ela não tá custando mil reais e aí a gente volta pra conversar, porque vai ser bizarro se ela chegar nesse patamar, velho eu sei que se eu tivesse colocado ali uns 3.300 reais, que seria o preço de 10 caixas, eu estaria hoje com 5.000 velho, olha só que lucro fácil que eu podia ter feito. E aí, o que, que você acha? Qual que é a sua opinião mano? 500 reais é muito caro pra uma caixa, você venderia, você seguraria esperaria lá dobrar de preço de novo e você acha que alguma outra caixa vai conseguir conseguir chegar perto do preço dessa? Deixe aí nos comentários qual. Eu tava analisando e possivelmente a próxima caixa bater 500 reais vai ser a Bravo Case, mas isso é assunto para outro vídeo. E aparentemente no último mês ela também teve uma valorização insana, superou a valorização da Weapon Case. Ela subiu 200 reais, tá? Ela foi de 230 para 430. Ela é a única caixa que dropa a k Serpent, então pode ser esse o motivo. Mas nessa caixa também vem caramba de Case Harned. E é uma tendência caixas que dropam os skins Blue Jeans e irem valorizando também. Pois bem, galera, falei demais. Quem sabe eu não volto em breve comprando umas 10 weapon case aí, investir uns 5 mil pra ver se não vira 10. É uma ideia maluca, mas é possível, velho. Tem degenerados no CS comprando caixa de 500 reais pra abrir e eu vou aproveitar essa onda. A gente se vê na próxima. Não esquece de deixar um like pra dar uma força. Tamo junto. Falou!